Olá, bem-vindo ao Valor Invest Channel, seu canal de educação financeira. Afinal, entraremos em uma recessão ou já estamos em uma recessão? Isso é o que vamos discutir nesse vídeo, mas antes peço para você se inscrever no canal, deixar aquele like e comente aqui o que você acha, estamos em uma recessão ou entraremos em uma recessão? Discutiremos o assunto logo após a vinheta. still <música>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 Bem, you can still go, hope, you can still go. I never no man, I still go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, você tá vendo aí na tela a matéria da Bloomberg que diz assim Wall Street diz a recessão está chegando os consumidores dizem ela já está aqui bem o que isso quer dizer que será que ele quis dizer para bolsa ela ainda está chegando nós não entramos ainda no ciclo de recessão já os consumidores devido à alta na inflação americana, eles já estão sentindo a queda do poder aquisitivo. Então, já estão sentindo a a retração econômica. Então, eu gastava antigamente, galera, é, é, esse valor, 40 dólares, Hoje, eu, se eu fosse fazer essa compra sozinho, para mim, eu vou gastar 60 a 70 dólares por semana, ou até mais, dependendo do mercado, por alimentação individual. Tanto que os compradores... As pessoas que, que vão às lojas, elas estão ficando mais apertadas, ou seja, é, apertado no sentido de que ela não tem é, é, poder aquisitivo suficiente para comprar o produto que ela comprava há, há anos atrás. E o dinheiro está desaparecendo rápido. É isso que os, os compradores, as pessoas que compram, relatam que o dinheiro está desaparecendo rápido. Ou seja, você precisa de muito dinheiro para comprar aquilo que você comprava por, por, um, por um valor diferente. O um valor é menor. Você precisava de menos notas para comprar aquilo que você comprava. É verdade. Então, o consumidor está se sentindo mais apertado. Bem, e qual é o cenário? na verdade qual, o que está acontecendo né? porque o consumidor está tendo essa sensação e o Wall Street está tendo a sensação de que a recessão está chegando, mas não chegou ainda e o para o consumidor, na perspectiva do consumidor, ela já chegou então, são perspectivas diferentes, mas nós precisamos antes de tirar qualquer conclusão analisar o cenário, e qual é esse cenário? Nós estamos vindo de um cenário pós-pandêmico em que houve uma impressão de dinheiro exagerada e isso contribuiu muito né para o fenômeno que já estava acontecendo que é uma inflação global é tanto que na tela aí você pode ver que a inflação global a média de 2010 a 2020 era 2,9 e agora estamos quase em 7 ou seja a partir de 2020 a inflação ela começou a subir mais né? disparar e um outro indicador também são que as projeções de desenvolvimento econômico não são boas vocês podem ver aí existem previsões projeções de que haverá retração e um outro detalhe é a guerra da Rússia com a Ucrânia nós não sabemos quando vai terminar e essa guerra também faz com que produtos como petróleo, trigo, ferro, minério e outros, eles têm o seu valor elevado, eles fiquem inflacionados. Então nós temos até agora a guerra da Rússia, a, a, a inflação global, né, que se, esse é o cenário é, pós-pandêmico, digamos assim, que, e a impressão de dinheiro né, da, da, da da pandemia para cá, que criou esse cenário inflacionário. Então essa inflação mundial que está acontecendo, global, está contribuindo para a entrada em uma recessão. Né? Ela está, digamos assim, criando um ambiente de uma recessão. Mas, é, é o que tudo indica, não entramos nela ainda. Né? É mentira! Ao é que parece, pelos indicadores, nós não entramos nela ainda, né? Estamos ainda em um... Digamos assim, um final de ciclo, início de declínio. Errou! É que nós vamos tratar mais à frente. Isso é o que tudo indica, né? Mas eu não vou afirmar para vocês se estamos ou não estamos, porque tem a questão da percepção. Não sei. E a percepção que ela vai dizer tanto a percepção dos indicadores como a percepção do dia a dia a questão do da, da compra dos produtos que você que como eu está na ponta da economia você que vai sentir eu não tenho dinheiro inferno que tem dinheiro sim que eu ah, sei que tem eu não tenho dinheiro eu tô falando para você eu não tenho dinheiro meu amor hum. bem já falamos da matéria da Bloomberg já falamos do cenário né? qual é o nosso cenário que, que aponta a chegada né, da, da, da recessão e eu vou colocar agora aí o gráfico né, que traduzimos assim nós da equipe do canal traduzimos assim sentindo-se miserável esse gráfico mede a sensação de miséria né? um gráfico também se eu não me engano da Bloomberg né? aí diz assim para muitos isso já está começando a aparecer uma recessão. Então, esse gráfico mostra que em 2020, durante o pico do lockdown pandêmico, esse índice disparou nos Estados Unidos, enquanto no Reino Unido e na zona do Euro estava em baixo. Então, a sensação no Reino Unido e na zona do Euro era mais baixa segundo esse índice. E em 2021 e 2022, esse índice volta a subir, tanto nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Zona do euro, Ou seja, após 2020, começa a haver uma mesma sensação de miséria. Então, para quem está na ponta, o consumidor, o trabalhador, que se é seu salário, que se ficou desempregado, ele já tem essa sensação de recessão, de retração econômica empresários fechando lojas fechando negócios, que não, que os negócios não eram online, ou que ficaram online ou então um, teve que cortar funcionário, ou então enfim, teve que fechar a empresa, então ele já está para ele, já está acontecendo a recessão então a percepção pra, pra, tanto para o empresário que passou por, por uma quebradeira ou então que, que quebrou ou então um funcionário que, que perdeu seu emprego também está sentindo isso O gráfico, esse, esse, esse gráfico que vocês estão vendo agora, é o de probabilidade de recessão. Então foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, é claro, e ela indica o seguinte. Mais de 70% dos adultos acreditam que os Estados Unidos estarão em uma recessão pelo fim do ano. Então, vamos fazer uma leitura desse gráfico. Vamos começar pela barra preta. A barra preta aponta que 35% disseram que já estamos em uma recessão. Agora vamos para a barra rosa. A barra rosa ela indica que 36% disseram que, está, que, que será, a recessão será nos próximos 6 meses. Já a barra azul aponta que são os 9% é que disseram que será em um ano ou mais. Então é a minoria. E na barra amarela, 21% disseram nenhuma dessas respostas. Então, tudo indica que a maioria acredita que os Estados Unidos entrarão em uma recessão pelo fim do ano mesmo. 70%. Essa pesquisa foi feita, é, foi uma enquete realizada pela Civic Science com 2.531 adultos americanos entre os dias de 24 e 26 de junho e a margem de erro é de três pontos percentuais tanto para mais quanto para menos. Bem essa é a outra imagem que vocês estão vendo aí agora é, nós traduzimos como a dor do salário. Então diz aí embaixo o choque da inflação global está apertando o salário líquido em termos reais. E embaixo diz assim essa, esse quadradinho azul ônus no salário ver, é, versão 2021. Traduzimos então, como ônus. Bem, ônus seria os custos, né? O que está custando para você que vai fazer suas compras? O que está custando para você que está é, é, consumindo a maior parcela do seu salário? Digamos assim, está onerando o seu salário. Então, vocês podem ver aí no gráfico que todos estão com perdas, exceto a França. Por algum motivo, a França não teve perda salarial, digamos assim, a inflação não está onerando o salário de forma alguma ou tirando o poder de compra. O resto, dos países que estão nesse gráfico, todos eles perderam o seu poder de compra. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Bem... O dólar fechou em alta devido ao receio da recessão global. Né? Esse, esse assunto ele mexeu com, com o mercado e a moeda norte-americana aqui fechou é, em 0,60%, maior patamar desde o dia 27 de janeiro. O, o chefe do FMI também não descarta a possível recessão global. Então, o que, que temos até agora? O chefe do FMI, Wall Street, na percepção deles e de acordo com os indicadores, não entramos ainda numa recessão global. Nós ainda estamos é, é, é, preparando, digamos assim, um cenário advento, né, uma entrada numa recessão, mas ainda não entramos propriamente dito numa recessão. É verdade. Quer dizer, às vezes não né até mas o consumidor aquele que está sofrendo o efeito da inflação isso tem tudo a ver com a inflação inclusive tem vídeo aqui no canal falando de inflação inflação global e eu vou deixar aqui e no, no card e também no final do vídeo falando sobre a inflação global isso já estava acontecendo né? Isso já estava acontecendo, a inflação estava subindo e disparou na pandemia. Isso teve um efeito global pós-pandêmico também. Devido aos altos gastos dos governos durante a pandemia também. A, a, a, a dívida pública aumentou muito e isso também mexeu com a inflação. Então, para o FMI para Wall Street para FMI e para Wall Street não entramos ainda mas são porém o FMI não descarta uma recessão global pode acontecer uma fase global de retração da economia é mentira e existem previsões falando de recessão também uma delas é essa aí grandes economias devem enfrentar recessão em 2023 diz Nomura Holdings a consultoria estima que os países da Zona do Euro, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Canadá entraram em uma recessão junto com os Estados Unidos. Um detalhe, se os Estados Unidos entrarem em uma recessão, o mundo inteiro vai ser afetado. É só um detalhe, por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, o maior exportador e importador é os Estados Unidos. Então, ele vai arrastar o mundo inteiro em uma grande, uns vão, uma grande, uma grande recessão. Uns vão sentir mais, outros vão sentir menos. Mas o mundo inteiro vai sentir sim uma recessão. É que nem a inflação global. uns países têm inflação maior, outros têm inflação menor, né? mas todos sentem inflação como vimos lá no início da reportagem os consumidores americanos estão sentindo sim os efeitos da inflação estão sentindo lá no dólar o efeito da inflação o mercado está sentindo é, tanto que os juros americanos subiram e tem vídeo aqui no canal também falando dos juros americanos eu vou deixar aqui lá no final do vídeo né? falando o vídeo que fala também, também dessa do, da última é, é, decisão do, do Federal Reserve que foi subir os juros, a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Eu vou deixar lá na tela final também. E desde o início do vídeo nós estamos falando de recessão, mas afinal o que é recessão? Para responder essa pergunta eu vou recorrer a Chomper. Segundo Chomper. Legenda. Existem quatro fases do ciclo econômico. Então, para você entender o que é a recessão, primeiro você precisa entender essas quatro fases do ciclo econômico. O boom, que é a primeira fase, que é a expansão econômica. Aquela euforia na economia, né? mais empregos, mais contratações, mais, são criadas mais empresas, né? entra mais dinheiro nas empresas. Né? Eu sou rica! mais empréstimos, né? Aquela fase, aquele boom econômico, mais contratações, mais empregos, mais salários. E depois disso vem a recessão. O boom ele tem aquela fase de pico, que vocês podem ver aí na tela, é o pico, que é o ponto máximo da rua. Que demais! Ai, que delícia! Ela para ali, depois ela começa a descer. Essa descida é a recessão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 isso pode atingir a produção industrial, pode atingir, isso é sentido pelo país através do PIB, que é uma, uma diminuição da atividade econômica. Então o, o país começa a entrar em uma recessão, no nosso caso aqui nós estamos falando de recessão global, então o mundo inteiro está passando pela mesma fase. Né? Uns vão sentir mais, outros vão sentir menos, mas haverá uma recessão global, né? Se entrarmos em uma recessão global, então todos os países vão sentir essa, essa recessão. Principalmente se atingir os Estados Unidos. Se atingir os Estados Unidos, então é mais provável que o mundo inteiro entre numa recessão. Uns vão sentir mais outros vão sentir menos. E a fase máxima da recessão é a depressão. Que é quando a curva de baixa, ela vem, vem, baixa e se estabiliza ali. Não desce mais. Ali é a depressão. É a parte mais funda. Também conhecida como vale. É a parte mais funda. Hum, é mesmo? E quando a curva começa a subir de novo, e um novo boom, é a recuperação econômica. Após a depressão, vem a recuperação econômica. Então são quatro fases. Então a recuperação econômica, na verdade, é um novo boom. Que merda, hein? Sabia não? Então, toda a economia, toda a empresa todo investimento ele tem o seu ciclo econômico, a bolsa tem o seu ciclo econômico, tem a fase de alta, a fase de baixa, a falta de sal, fase de alta, a fase de baixa. Então o ciclo econômico é um, é, é, explica muito bem esses fenômenos de alta e baixa da economia. Então na verdade a recessão é uma fase desse ciclo econômico. Então na percepção do consumidor ele já está nessa fase. Então, e o que todo mundo quer saber? Como se proteger? A proteção, a proteção ela é feita na fase de expansão. Nessa fase do boom econômico, é, de expansão da economia, de expansão, de crescimento, onde a curva vai subindo, subindo, subindo, como se não houvesse amanhã, essa, essa fase é a fase de você. É não investir em bolsa, não comprar as, as ações porque as ações estão caras estão super valorizadas é a fase em que você vai criar sua reserva financeira que são de dois tipos, tem a reserva de emergência e a reserva de oportunidade a reserva de emergência é, é onde você vai depositar o seu dinheiro, seja uma conta seja é, uma poupança, enfim você vai depositar o seu dinheiro ali, você vai guardar dinheiro, você vai represar dinheiro por exemplo para uma emergência, seu carro furou o pneu do carro furou é, surgiu uma despesa médica ou então você ficou desempregado então você vai usar essa reserva até, até conseguir um novo emprego então essa reserva ela é justamente para emergência ela é criada na fase desse boom dessa expansão econômica e a reserva de oportunidade ela é criada para comprar as ações quando elas estão baratas e quando é que elas estão baratas no período da recessão ou até mesmo da depressão quando o ciclo de alta termina e começa o ciclo de baixa que a curva começa a descer essa fase de recessão até mesmo na fase de depressão, quando a curva estabiliza, está, o máximo que a baixa pode chegar é nesse momento, tanto da recessão quanto da depressão da curva econômica, é que você tem que usar a sua reserva financeira de oportunidade. Ou seja, no período de crise, é que você vai comprar na Bolsa bons ativos a preços descontados. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Bem, chegamos ao final do vídeo, desejo a todos um grande abraço e bons investimentos.